E aí, galera? Nesse vídeo eu vou te falar três exercícios práticos para você controlar sua ejaculação e não sofrer mais com a ejaculação precoce. Mas peço que você assista esse vídeo até o final, pois no final eu vou te passar a solução definitiva para acabar com a ejaculação precoce. E já deixa aquele like, e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Agora sem enrolação, eu vou te falar os três exercícios. Primeiro exercício, exercício do aperto. Na hora da masturbação ou até mesmo no sexo, quando você vê que está quase gozando, e segure sua glande em círculo e aperte com o dedo polegar, com o indicador e o médio. Segure por 30 segundos e solte. Pode repetir se quiser. Segundo exercício, contrair o músculo PC. Localize o músculo PC. Para isso, você tem que interromper a sua urina por alguns segundos e relaxe em seguida. E repita o exercício 20 vezes. Faça esse exercício 3 vezes por dia com o passar do tempo. A partir da quarta semana, além das 20 repetições 3 vezes por dia, acrescente mais 10 contrações de 5 segundos. Terceiro exercício, exercício da respiração. Quando você está no ato sexual, é bem comum estar mais ofegante e com o coração acelerado. Isso faz com que o coração envie mais fluxo sanguíneo para o seu pênis, aumentando os níveis de excitação. Um truque muito bom é segurar a respiração na hora de gozar e durante o ato sexual. Fique sem respirar cerca de 15 segundos, de modo que o coração deixará de enviar sangue para o pênis, diminuindo a sua excitação. E se você quiser descobrir um método caseiro que acaba de vez com a ejaculação precoce em questão de dias, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo. Então é isso aí, espero que tenham gostado das dicas, um grande abraço e até o próximo vídeo.